Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo, mais um vídeo aqui do nosso canal. É, no vídeo de hoje nós vamos falar os primeiros passos para você começar a gerar renda extra, como que você pode aí, utilizar o limite do seu cartão de crédito, os seus gastos do dia a dia, para estar gerando aí, essa renda extra, sem precisar gastar mais, sem precisar trabalhar mais para isso. Antes de entrar de fato aqui no conteúdo desse vídeo de hoje, deixa eu me apresentar. Sou Elias Leles, especialista em geração de renda extra, e aqui nós te ensinamos... Como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e dos seus gastos do dia a dia? Como eu disse no vídeo de hoje, nós vamos trazer uma introdução aqui para vocês, para você aí que ainda não conhece esse mercado, não sabe dessas oportunidades. A gente quer, vamos contextualizar para você aqui, você entender como que funciona esse mercado, como que você pode lucrar, enfim, de uma forma aqui mais abrangente. primeira coisa que você precisa entender é que a diferença é entre pontos e milhas. Por que essa diferença? É através dos pontos e das milhas que nós vamos gerar renda extra. É utilizando esses dois recursos que nós vamos nos beneficiar. Então é muito importante você entender primeiro o conceito de cada um, porque isso vai abrir a sua mente e você vai começar a enxergar de forma mais clara as oportunidades que existem. Primeira coisa que você precisa entender: o que são pontos? Os pontos eles eles são benefícios que você tem, vai ter ali, né? Seja na utilização do seu cartão de crédito ou ali na, ao comprar, realizar a sua compra em, em lojas parceiras dos programas de fidelidade dos bancos. Então, os pontos você acumula no, no banco, você acumula ali através dos programas de fidelidade dos bancos. As milhas você acumula através dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Então existe essa diferença. Por que é importante você saber essa diferença? Porque quando você for inserir nesse mercado, você começar a entender como que funciona, essas duas nomenclaturas, elas estarão muito presentes no seu dia a dia. Então, é importante você entender essa diferença. Então, quando você é, faz as suas compras do dia a dia, né, você tem a oportunidade, você tem a opção de acumular pontos ou acumular milhas. Qual que é mais vantajoso é, acumular? O ideal aqui, né, na maioria das vezes, vai ser melhor você acumular pontos, porque existem algumas oportunidades onde você vai conseguir é multiplicar esses pontos. Dessa forma, você vai conseguir também multiplicar a sua renda extra. Então, a base que nós temos é nesse mercado é pontos e milhas. Se você possui uma conta em um banco desses tradicionais, que a gente chama de tradicionais, é né? Banco do Brasil, Bradesco, Santander, é, enfim, qualquer banco Itaú, é, se você tem conta nesses bancos, possui um cartão de crédito vinculado a essa instituição e utiliza esse cartão de crédito, saiba que você tem ponto. Aí o primeiro passo que a gente quer trazer para vocês, como lição de casa para vocês aqui hoje, é a dica, né, é você pesquisar aí, você vai pesquisar qual que é o programa, ligar para o seu gerente, você vai fazer uma pesquisa avulsa para você identificar qual é, qual é o programa de fidelidade que está vinculado ao seu banco. Por quê? Se você utiliza esse cartão de crédito, você tem pontos acumulados lá nesse programa, tá? E esses pontos você vai ter a oportunidade de gerar renda extra com ele, utilizando estratégias. Então, provavelmente... É, se você utiliza o cartão de crédito de uma das instituições aí, desses é, dos bancos aí, que a gente chama de bancos tradicionais, você tem pontos e provavelmente você nem sabe quantos são e nem sabia que existia. Então, os pontos, eles funcionam mais ou menos dessa forma. Já as milhas, você não consegue é, acumular milhas é, sem ter um conhecimento prévio. É, raramente, raramente a gente se depara com alguém que acumulava milhas e não sabia que estava acumulando milhas. Você pode até não saber o que fazer com aquelas milhas, mas a maioria das pessoas, elas sabem que possuem milhas. Por quê? Para você acumular milhas, você tem que ter, primeira coisa, básico do básico. Você não precisa de nada de conhecimento muito avançado. Você tem que ter um cartão de crédito vinculado a um programa, a um programa de fidelidade da companhia aérea. Por exemplo, você ter um cartão que ele é vinculado em parceria com a Latam PES e com a, o Itaú Card, por exemplo ou você tem um cartão vinculado a TudoAzul e o Itaú Card. Se você tem um cartão vinculado a esses dois programas, que é parceiro, que esses programas são parceiros, onde você teve ali a emissora desse cartão foi o Itaú Card, em parceria com a TudoAzul, em parceria com a Latam, você está acumulando, ao utilizar esse cartão de crédito, está acumulando milhas lá no programa da TudoAzul. Então, essa é uma diferença muito básica para você entender, para você se inserir nesse mercado e é se atentar às oportunidades que existem através de pontos e milhas. Então, se você possui aí como eu já disse inicialmente, você possui esse um cadastro aí num programa de fidelidade, possui um cartão de um banco tradicional, você está pontuando lá num programa de fidelidade vinculado a esse banco. Se você possui um cartão de crédito, que ele é vinculado a um banco tradicional e a um programa de fidelidade da companhia aérea, você está pontuando lá no, programa, lá no programa de fidelidade da companhia aérea. Dessa forma, quando você faz isso, você está acumulando milhas e não pontos. Então, basicamente, essa é a diferença entre pontos e milhas na forma de acumular. Isso é para você entender um pouco mais de como que funciona esse mercado e você saber fazer escolha, fazer as suas escolhas de forma é, já pensando aí, identificando os benefícios que você vai ter. Então. Esse é o assunto da aula de hoje, do vídeo de hoje, queria trazer para vocês essa introdução básica, inicial, para que você entenda o que, que é essa, essa diferença de pontos e milhas, como que você pode se beneficiar disso, para você a partir de agora olhar para frente com o foco em buscar oportunidades para estar gerando renda extra. Te aguardo aí no próximo vídeo, se você gostou desse vídeo, já peço aí que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém aí que você sabe que vai ter interesse nesse assunto, que precisa ter acesso a esse conteúdo, a essas oportunidades. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.